Olá, eu sou Leonardo e esse é o canal Perspectivas Infinitas e hoje estarei falando a respeito de sinais que tanto o universo como as pessoas dão para nós e nós não percebemos esses sinais. É uma época complicada, eu sei que é uma época complicada, eu sei que muitas pessoas estão passando por diversas situações, por diversos problemas em relação a esse vírus, mas é uma época de ficar atento aos sinais. Que sinais que nós estamos recebendo? Que sinais nós estamos tendo em relação a uma pessoa, ou uma situação, ou a nossa própria vida? O que, que esses sinais estão representando para a gente? Eu, por exemplo, ultimamente eu andei percebendo algumas coisas e tendo alguns sinais a respeito de uma pessoa. E às vezes eu percebo que não só eu, como muitas pessoas, às vezes recebem esses sinais e ignoram os sinais, porque têm medo de lidar com eles. E às vezes a resposta está tão clara, está tão evidente, está tão na nossa cara, que não sabemos como lidar com com isso daí. Ou sabemos, porém preferimos ignorar. Eu sei que é um assunto complexo, e vasto. Para cada pessoa, um sinal vai representar de uma forma diferente. Para uma, pode ser um amigo que te fale uma mensagem positiva. Para outra, pode ser um, uma pessoa desconhecida que te ajuda de alguma forma. Para outros, pode ser um texto, ou um livro, ou um número. Tem muitas maneiras que o universo utiliza para se comunicar com a gente. E algumas dessas desses sinais, mesmo a gente não querendo ter esses sinais, provavelmente teremos esses sinais. Nem tudo podemos ignorar, podemos tapar os olhos, a visão e a boca. Temos que saber como lidar com isso daí. Como fazer com que isso se torne algo benéfico e positivo na nossa vida. Eu digo que os sinais devem ser respeitados. Eu sei, às vezes não percebemos os sinais não percebemos, porque alguns sinais são tão sutis, tão inofensivos ou, podemos dizer, mascarados, que não vamos perceber de imediato. Porém, quando devemos receber uma mensagem, alguma coisa desses sinais, eles vão se tornar repetitivos. E vai acontecer uma série de padrão semelhante que a vida utiliza para testar para ver se você entende o sinal, se você entende, aceita ou lida com essa informação de alguma maneira, que vai fazer com que você saia desse ritmo, que você saia desse ciclo vicioso, que é negativo. Porque quando se torna um, um ciclo constante de uma coisa muito negativa, vai ficar repetindo, às vezes vão mudar as faces, as pessoas, as situações, os lugares, os ambientes. Porém, a lição vai ser a mesma, o ciclo vai ser o mesmo. Eu, por exemplo, eu estou passando por uma situação que de uma certa forma foi semelhante a uma situação que aconteceu comigo há mais ou menos um ano e meio atrás, quase dois anos. Eu tive um, um relacionamento com uma pessoa e ela me dava sinais claros de como ela era. Eu preferia ignorar. Eu sei que ignorar não é a melhor solução, mas naquele momento era a solução que eu achava mais adequado. E também como eu estava um pouco apaixonado por essa pessoa, eu estava encantado por essa pessoa, com isso eu acabava ignorando, eu pensava que era uma coisa normal, que é besteira, é um pensamento que está passando na minha cabeça, não não é nada demais. Mas no fim, eu percebi que realmente aquilo ali não era para mim, não era a coisa certa e que eu tinha todas as respostas, todos os sinais que eu estava procurando, porém eu preferia ignorar e atrasar muito mais a minha vida. E foi isso que realmente aconteceu comigo, eu acabei atrasando um pouco a minha vida em certos pontos. Porém, depois que eu me livrei disso daí, eu percebi que isso foi um aprendizado para mim. Isso foi uma maneira que a vida me ensinou que para certas coisas eu devo insistir. Porém, para outras, eu devo fazer a minha parte, insistir até onde eu posso e parar. Porque determinados assuntos não dependem só de mim, Depende da vontade da outra pessoa. Se a outra pessoa retribui em igualdade, da mesma maneira que você dá, você recebe, você tem esse equilíbrio constante, aí tudo bem, você não vai ter problema nenhum, você pode dar, a outra pessoa dá, você dá e ambos vão controlando esse relacionamento de uma maneira que fique em igualdade, e equilíbrio para ambos. E novamente, algumas semanas atrás, eu tive um um relacionamento com uma pessoa, que eu percebi isso daí. Essa questão de equilíbrio do dar e receber, que a vida estava me dando novamente um teste, e para ver se eu tinha passado nesse teste ou não. E eu percebi, porque dessa, dessa vez foi um pouco até estranho para mim, porque a pessoa começou a me dar, me dar, me dar, me dar muitas coisas, e eu me sentia na obrigação de devolver isso, porque é muito estranho quando uma coisa vem assim... A pessoa te dá coisas, te chama para ir tal lugar, te chama para fazer tal coisa, te chama para conversar. É estranho, eu não estava acostumado com isso. Normalmente sou eu que tenho que correr atrás das coisas, eu que tenho que correr atrás das pessoas. E dessa vez foi o contrário. E aí eu fui procurando o equilíbrio o equilíbrio e fui foi, dando, recebendo, dando, recebendo. E eu percebi que eu comecei a dar um pouco demais. E aí agora eu estou numa situação que eu não estou dando. Eu fui até o limite tal, e agora estou esperando a pessoa vir da parte dela e ver se ela retribui. E eu já percebi alguns sinais, algumas coisas, que talvez o que eu gostaria de obter com essa pessoa, eu não vou poder obter. Porém, eu posso trabalhar para que isso seja uma coisa positiva na minha vida, uma lição aprendida e que eu possa seguir adiante. Isso veio para me ensinar que... Com um equilíbrio, podemos obter algumas coisas, que tudo na vida é uma questão de saber dar, receber e esperar o um momento justo para que as coisas aconteçam de uma maneira natural, simples e que não vai impactar de forma negativa nem a minha vida e nem a vida de outra pessoa. Então, essa é a mensagem que eu deixo, deixo para vocês. Saibam trabalhar em equilíbrio. Reconheçam os sinais que o universo dá para você. E saiba quando você tem que parar. Porque às vezes, dar demais é ruim, de menos também é ruim. Equilibrar é a palavra-chave e tudo tem que ser feito de uma forma harmoniosa. Quando um não quer, dois não tentam, e isso é verdade. Se um dos lados dá mais que o outro e o outro não quer retribuir, é hora de parar, é hora de você desistir e saber que você fez o melhor que você podia. Espero que isso possa ajudar você, tantas outras pessoas por aí, a mundo fora e aguardo vocês no próximo vídeo. Não deixe de comentarem, de se inscreverem no canal e ativarem o sino, deixe o seu like, expresse sua opinião. Muito obrigado e aguardo vocês.